Os agricultores da ilha cabo Verdeana de Santiago estão contentes pelas chuvas que caíram este ano e esperam mais este mês para garantir boa colheita, mas lamentam a praga da lagarta do cartucho que está a atacar o milho. Se é há quantos anos atrás não se tiveram com aquele com dificuldade, ele sempre tiveram sempre um catinho. Nós já não, não, não, não, não, não temos. catarra para ele próprio. Não sou sobre isso, o milho é da no catarra, até isso acordar. Bicho, O bicho já comeu bicho. Se der mais uma chuva é difícil para morrer, Bicho é que toma para outro lugar. Então é só fixo com o bongolão. E a mim mica praga linda não oferece uma chuva, que se está bem que se está resulta. Como aquele bicho de cá mor. E ele entra na chão. Só chuva daqui planta-se aí, também está continuando a sair também. O milho não é garantido, mas a colheita no geral prevê-se boa este ano, depois de quatro anos de seca. Direto, é graças a Deus, não tem nada aguentado. Não tem boa, boa esperança. Não tem esperança na ele, nunca sai modesta, nem no pai de céu. Se bem, não é está e, e Está melhor para morrer outros anos e está pronto. Uhum, está melhor para outros anos e está pronto. Se não lhe nunca fazer colheita, ou tocar outra fazer colheita, já não está comendo também. As chuvas irregulares e a seca dos últimos quatro anos diminuiu a produção agrícola cabo-verdiana de hortícolas e tubérculos em 40% para cerca de 42 mil toneladas, segundo dados compilados pela Lusa a partir do anuário estatístico.